No vídeo de hoje eu vou falar sobre cool hunting. É um tema que nós não discutimos ainda aqui no AAA. É um termo que ficou muito popular de 2012 para cá em vários países. E é o somatório do cool, né? de você é, estar em contato com aquilo que é contemporâneo, com cool o hunting, né? com caçar esse espírito do momento. O que quer dizer o cool hunting? Que na verdade virou uma posição, um job description, que muitas empresas têm procurado. Justamente pelo ritmo das mudanças, as empresas passaram a contratar especialistas em tendência. O que me chama a atenção dessa história do cool hunting é que é o seguinte, ela está muito próxima do marketing, surgiu dentro do mundo da moda, né, especialmente com ah, o crescimento do fast fashion, se tornou imperativo 1. Um conhecer profundamente o consumidor e dois, dar respostas com a velocidade adequada. A parte mais bacana dessa história, o quanto que parece um movimento muito novo né? e na verdade não é tão novo assim, é mais ou menos aquilo que nós fazíamos no passado, nós usávamos é, matriz SWOT combinado com a análise PEST né? ou PESTEL, em que você fazia uma análise do ambiente político, econômico, social e também tecnológico. O que mudou de lá para cá é que a mudança do comportamento do consumidor ganhou muita evidência. Então não basta simplesmente olhar essas mudanças em macro escala, nós temos que entender as pessoas, muito além de fazer pesquisa de mercado, nós temos que ter essa interação. E aí o Cool Hunting parece, num primeiro momento, uma visão de pessoas privilegiadas que conseguem captar esse, esse comportamento das pessoas. E aí eu queria adicionar um outro ingrediente, o uso de ferramentas de Big Data justamente para poder amparar essas hipóteses então eu diria que com cool hunting em 2019 é o somatório dessa percepção de como é que as grandes transformações eh, que o mundo passa vão afetar os consumidores e que tipo de resposta nós daremos a isso e nisso tem muito de percepção pessoal de conseguir observar e ter uma leitura adequada somadas às ferramentas tecnológicas que conseguem mostrar se isso é uma percepção Pessoal, ou se você consegue amplificar isso para o grande público. Então, o cool hunting continua sendo um tema muito importante para que você possa avaliar dentro da sua empresa.